Então por que que pensar positivamente é importante? Seres humanos não lidam com fatos, seres humanos não lidam com ocorrências, seres humanos lidam com o significado que dão aos fatos, com o significado que dão às ocorrências. E há dois significados possíveis para as experiências humanas. Número um, independentemente da ordem, um significado positivo, e número dois, um significado negativo. Então, é, o seu estado de espírito, o seu estado emocional e as suas crenças são construídas a partir de significados que você dá. O que é um significado? É uma crença. Então você está o tempo todo guiado, guiada por crenças. Cada significado, cada enquadramento que você faz das suas experiências, das ocorrências da sua vida, são significados, que é você que dá. Conscientemente ou não, hein? Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Você é o responsável pelas ocorrências da sua vida, quero dizer, pelas suas tristezas, pelas suas angústias, pelas suas ansiedades, pelos seus estados de espírito. Por que, que você é o responsável? Porque essas coisas são disparadas a partir de significados que você dá. E ninguém pode fazer isso por você, ninguém dá os significados por você. É você que os dá. Por isso que autoconhecimento é importante. Porque quando você tem, está num processo sério de, de desenvolvimento pessoal, você começa a dar os significados com consciência. Você manipula, no melhor sentido da palavra, os significados que você dá às coisas. Fora isso, você, é, você vai na onda. Você está dando os significados e nem sabe que, que, que, que o está fazendo, que está fazendo, o que está fazendo, o que hoje está dando às coisas que você não sabe. Tampouco sabe quais são os significados. Você vai significando as coisas e você não sabe nem o que faz e nem... Do jeito que isso é que significa, nem o que, que tá acontecendo. E aí, fudevo de caçarolê, é um problema na sério. <SILENCIO>